Oi, tudo bem? Lembra de mim? Lembra, lembra sim. Ai, tu lembra que tu me deu aquela loção para passar, porque eu tava com sarna e tal? Uhum. Ai, eu acho que assim, ó, piorou a minha situação, porque tá coçando bem mais, ó, e tá super vermelho. Uhum. E eu acho que aquilo piorou demais, eu não sei. Hum. Antes já estava coçando, mas agora tem tá insuportável. Tá. Não, o que pode ter acontecido é assim. Ó. Quando os ácaros... Tu usou a loção de permetrina ela uhum. matou os ácaros. Tá. Quando eles morrem, acaba que dá mais... Dá uma reação alérgica e daí coça mais, realmente. Uhum. que eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um antihistamínico, tá. que é um antialérgico. Só um pouquinho que eu vou pegar. Esse aqui. Tu pode tomar um comprimido à noite, tá. porque ele dá bastante sono, durante uns três dias. Com certeza tu vai estar melhor. Tá. Se por acaso, mesmo assim, tu ainda não melhorar, daí tu pode usar a loção de permetrina mais uma vez. Tá. tá? Eu não posso usar a loção e esse junto hoje? Não, tu aguarda tá. todos três, os três comprimidos, um por dia. Durante três dias, tu vai ver se vai melhorar. Se não, daí sim, tu usa a loção. Tá? tá. Se depois disso, mesmo assim, a coceira não passar, daí é melhor tu procurar o um médico. Tá. tá. Tá bom, então. Obrigada, vou levar. Tá bom.